Oi gente, é, eu me chamo Graziele, sou aqui do Ceará, de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza E aí a convite do Alisson, eu tô aqui pra falar um pouquinho da minha trajetória né, nesse mundo de concursos. É, pra começar, o concurso que eu passei foi o concurso do IJF é, para psicólogo hospitalar eu falo que foi o primeiro concurso porque realmente foi o primeiro concurso que eu é, decidi me preparar para fazer, né? mas antes dele eu fiz o concurso do Ministério Público aqui do estado de Ceará e fiz o concurso da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante. Né? Mas eu falo que o IJF foi o meu primeiro concurso porque foi o que eu realmente... Parei pra estudar, pra ler edital e tudo. Esses outros dois eu fui, assim, só na cara e na coragem, né? Eu me inscrevi e fui fazer a prova, né? Sem estudar nada, sem fazer nada, até porque eu ainda tava na graduação e eu não tinha expectativa de que eu me formasse antes das convocações, desses editais e tudo, né? Fui, fui, fiz muito pela experiência mesmo, né? Por... Vamos ver como é que eu me saio, vamos ver o que é que eu acho que eu vou ficar ansiosa com questão de prova e tudo Foi muito assim, né? Não foi nada de ah, quero fazer esse concurso porque quero passar Porque é uma área que eu gosto, vou me preparar, nada disso Já o do IJF não, né? É um, a minha grande paixão, né? A psicologia hospitalar Realmente foi um concurso que eu me preparei pra fazer E aí assim, é falar da minha trajetória em concurso, de certa forma é uma trajetória curta mas ao mesmo tempo, já, digamos que já tem aí uns 5 anos. Eu me formei ano passado, né, em meio ao caos que foi 2020. Inclusive, quando eu fiz a prova do, do concurso, né, do IJF, eu ainda nem tinha colado o grau. Né? Então por isso que eu falo que é curta, porque... Eu comecei, de certa forma eu comecei agora, mas ao mesmo tempo é longa porque eu acredito que a minha preparação para concurso vem já desde a graduação mesmo. Eu aproveitei várias coisas da graduação para realmente já encaminhar esses estudos. O que, que eu falo é, em relação a isso? De realmente de fazer as disciplinas com afinco, né? de realmente entender que certas disciplinas caem mais em concurso do que em outras. Então, tipo, eu é, sempre me dediquei à psicologia hospitalar, à saúde pública como um todo. Então, eu já tinha em mente que se eu fosse fazer concurso, seria para essas áreas. Então, esse, esse tipo de disciplina que tinha a ver, eu já fazia a disciplina já pensando nisso também, né? Já pensando que lá na frente esse conteúdo iria me ser válido para concurso. E aí, também, outra coisa que eu fiz já no período da graduação, que me ajudou muito também para concurso da área da saúde, foram as monitorias, né? Eu já gostava, né? Já, já tenho interesse pela essa área da docência e tudo. Eu uni, uni isso às disciplinas que eu gostava e que eu sabia que iria cair em concurso. Ano passado, no primeiro semestre de 2020, era o meu último período da graduação, né? O meu último semestre. E aí eu fiz duas monitorias que foram assim... É, é muito importante para esse concurso. É que foi a monitoria na disciplina de saúde pública e comunitária, que aí eu via toda a legislação de SUS, é, toda essa organização do sistema e a disciplina de psicologia hospitalar. Ou seja, os dois principais conteúdos que caíam no, na prova do IJF. Antes de tudo isso, né, antes do concurso do IJF, né, voltando um pouquinho para minha graduação em si, para os meus desejos, antes de, antes mesmo de sair o estado do JF, que eu posso dizer é que o meu interesse era por residência, né? Eu realmente me aproximei da psicologia hospitalar mais ou menos no terceiro semestre da graduação E realmente gostei muito, comecei a fazer cursos na área, é, acompanhar pessoas da área e tudo A forma que eu via, né, eu não tinha muita perspectiva de aqui no Ceará ter concurso para psicologia hospitalar em si Então a forma que eu me via entrando dentro do hospital, né, seria a residência Então eu comecei a acompanhar residentes, a ver, a estudar com como era o processo seletivo, a realmente entender como que é a residência, e aí fui gostando cada vez mais, e aí realmente disse, não, tenho que fazer residência. O ano de 2020 foi o ano que veio pra desfazer planos, né? No meu 2020, eu fiz vários planos, né? Porque era o ano da minha formação, então era um ano muito aguardado. Os meus planejamentos eram realmente, no primeiro semestre de 2020, sair do estágio remunerado que eu fazia no Ministério Público para realmente ter mais tempo e me dedicar somente à graduação, né? As disciplinas, ao TCC, ao último estágio obrigatório e assim eu fiz, né? Também planejava que no segundo semestre, né? Eu iria me dedicar somente ao estudo para residência, né? Iria já teria me formado e aí ia me dedicar só a estudar para passar na prova de residência. Só que, né, veio a pandemia e aí a gente teve que refazer todos esses planos. Então eu não me formei em junho como era previsto, né, em junho eu não tinha nem ainda começado o meu estágio obrigatório, porque teve que ser parado por conta da pandemia, eu tive que me replanejar diante do contexto que todo mundo tava vivendo, né? O edital do IJF saiu em fevereiro. Só que quando ele saiu, eu ainda tava muito na minha cabeça que não, eu quero residência, eu vou fazer a residência e tudo. Então eu nem dei muita bola, mas ainda assim eu disse não, vou me inscrever, vou fazer a prova, vou ver o que que dá e tudo. Mas na minha cabeça, o meu foco era residência. Quando abriu as inscrições, eu acabei enrolando pra me inscrever e tudo. Não façam isso. Saiu, abriu inscrição, você quer fazer o concurso, vá logo e faça a inscrição E aí aqui no Ceará a gente entrou em lockdown dia 20 de março no período que a inscrição estava, as inscrições para o JF estavam abertas. E eu não tinha me inscrito ainda. Quando eu fui me inscrever, foi justamente no dia que eu realmente sentei e disse assim, vou me inscrever, foi no dia que o edital, o, o concurso foi suspenso por conta de todo esse contexto da pandemia, né? E aí eu fiquei naquela, e agora? Será que vai reabrir as inscrições? Será que não vai? Como é que vai ser? E fiquei... Remoendo isso e perguntava. O Alisson toda vez que, que abria eu falo que eu te ouvo, eu tava lá. Você acha que vai que as inscrições do JTF vão reabrir? Eu era todo sábado fazer essa pergunta. E fiquei remoendo isso. E ao invés de estar estudando, já me preparando, eu fiquei nessa, né? De tá, será que vai reabrir? Será que não vai? Será que vai ser perfeito de tempo se eu estudar e não sei o quê? E nisso passou março, abril, maio, junho, julho. Quando foi, acho que final de julho, o então prefeito, né? De Fortaleza falou que realmente as inscrições iam reabrir. Aí foi quando, né? Deu aquele estalo. Eu disse, não, agora vai, vou começar a estudar. Já perdi tempo demais, vamos. E aí reabri as inscrições, eu me inscrevi. E aí foi quando, antes disso, né, antes de julho, eu já tinha começado a estudar pra residência Mas assim, de forma muito, muito básica, muito, tava indo muito devagarzinho, muito no meu tempo Até porque eu tava fazendo TCC, que era a minha maior preocupação, né, porque... Enfim, TCC, né, é, e aí era a minha preocupação essa questão mesmo da pandemia, de estar em isolamento social, de estar em casa direto Acho que isso mexeu com todo mundo, comigo pelo menos mexeu Então assim, o meu ritmo era outro, eu tava indo realmente no meu tempo E tentando não me fazer grandes cobranças e tal Mas aí quando as inscrições do JF reabriram e eu fui lá e de fato me inscrevi, né, tava inscrita no concurso E aí me deu esse estalo e aí eu comecei a desviar o foco da residência Realmente pro concurso do IJF E aí eu comecei a traçar algumas estratégias, né? Então eu fui vendo qual conteúdo eu tenho mais dificuldade Qual que eu não sou tão familiarizada Então vou começar a estudar por esse Aí também eu fui vendo o que que tinha no... no... No edital do IJF, tinha no edital da residência, né? Os assuntos em comuns Então fui dando prioridade a esses assuntos Porque de certa forma eu estaria estudando pros dois Então fui traçando algumas estratégias nesse sentido E aí, mas o meu pensamento mesmo Ele já foi, assim, se voltando realmente pro concurso, né? Eu, porque quando eu decidi Quando eu decidi que iria fazer residência Era tanto pela admiração mesmo pelo desejo em si, pela... A, enfim, a, a, os bônus que tem a residência. Mas também era muito pelo receio de não ter uma outra forma de entrar no hospital, né? Principalmente no hospital público. Porque eu realmente não tinha essa perspectiva de que tivesse concurso para psicologia hospitalar aqui no Ceará. E aí eu comecei, quando eu vi realmente, né? Pronto, estou inscrita num concurso para psicologia hospitalar Aí deu aquele estalo E eu comecei a realmente ver as coisas De uma outra forma e comecei a focar No concurso, mas como as inscrições Reabriram só em agosto e a prova Era em outubro, então assim, eu sabia que eu tinha Pouco tempo e aí por um tempo Eu fiquei até me questionando, poxa Eu deixei de estudar esse tempo todo Eu podia estar estudando, podia já estar lá na frente Já ter visto todo o edital e tal E aí fiquei pensando na concorrência Enfim, fiquei um tempo assim mas comecei, né? Comecei realmente a estudar. E como eu já tinha começado a estudar para residência, é, e o assunto, os assuntos do JTF e da residência eram muito parecidos, né? Basicamente se hospitalar e SUS. Então, foi dando certo. E aí eu lembro que assim, é, muita gente fala que, ah, deixe para revisar pelo menos uma semana antes. É, uma semana antes comece a revisar o conteúdo. Eu disse, não, eu não vou conseguir. Eu sei que eu não sou muito boa em revisar, né? Assim, diante das coisas da graduação mesmo e tudo, eu sei que eu tenho dificuldade de revisar, porque eu acabo ficando muito ansiosa. É, se eu começo a revisar um assunto e eu vejo que eu tô ali bambiando, que eu não tô sabendo muito bem, eu fico ansiosa, então eu quero ler tudo, ver todas as aulas, fazer tudo daquilo ali e acabo me perdendo não revisando, né? Então eu disse assim, não, duas semanas antes eu começo a revisar. Mesmo sabendo que eu não tinha visto todos os conteúdos do edital, É melhor eu garantir o que eu já estudei revisando Do que eu tentar ver os assuntos que eu ainda não vi e ter mais dificuldade e perder tempo E aí assim eu fiz, nas duas semanas que antecederam o concurso eu realmente maratonei, né Maratonei mesmo, é assim, tipo de 7h30, 8 horas da manhã até meia-noite Falei com o pessoal aqui de casa, ó, não contem comigo pra nada Eu tô aqui, mas não tô e realmente me trancava no quarto e começava a estudar Passava o dia inteiro realmente estudando é, Vendo os meus resumos, o meu caderno de anotação Fazendo muitas questões Realmente revisando tudo E até então eu ainda ficava com esse pensamento De aí ah, a concorrência, aí ah, não sei o que E teve gente que tá estudando desde março e tal Mas quando foi no dia da prova em si Veio uma confiança <risos> Não sei da onde, mas veio uma confiança e eu fiquei muito naquela Não, eu estudei, eu fiz tudo que eu poderia fazer e eu só preciso de uma vaga E a minha vaga tá aí, eu vou pegar E realmente no dia da prova eu fui totalmente confiante Saí da prova, as pessoas reclamando da prova e eu não, pra mim foi bom, ah, tá tudo certo Vamos lá, vamos esperar o resultado, mas já é tudo certo E realmente deu certo, o resultado veio, né, eu fiquei muito feliz Eu, de certo modo, não esperava porque eu... eu Muita é insegurança de um recém formado, posso nem dizer recém formado Porque quando eu fiz a prova eu nem tinha me formado ainda, nem tinha colado o grau, né mas eu ficava assim, poxa, tem gente que deve estar estudando moto em pão e eu não. E aí também pensando na prova de títulos, poxa, eu não tenho nada pra prova de títulos e tudo. Mas aí quando saiu o gabarito e eu vi o tanto de questões que eu tinha acertado, eu não, tem um chance, tem um chance. É algo que demandou muita energia, porque pra mim teve um erro, né, na hora de da classificação da primeira da primeira etapa teve um erro eu acertei uma quantidade x de questões e foi colocado como se eu tivesse acertado uma questão uma quantidade de questão muito inferior né foi colocado que eu tinha acertado nove questões sendo que nove questões eu tinha acertado só de português né nove questões era a minha pontuação só em português sem contar a psicologia. E aí, isso me demandou muita energia, fiquei muito agitada, fiquei, meu Deus, não vai dar certo. Eu passei e também que eu não passei. E, enfim, aí, toda aquela coisa de entrar com recurso. Que era algo que eu não fazia ideia de como fazer, né? Porque eu, era o meu primeiro concurso, né? Foi o meu primeiro concurso. Então, eu não fazia ideia de como fazer, concurso, fazer recurso e tal. No, no grupo do, do WhatsApp, o pessoal foi se ajudando a como fazer recurso. O Alisson ajudou. Então, aí, deu certo. Fiz lá, fiz meu recurso. Foi aprovado e realmente passei. E aí, quando foi pra segunda etapa, é, que era a prova de títulos, aí, novamente... Essa coisa sugando todas as minhas energias, né? Porque eu, meu Deus, eu, eu colei grau ontem, eu não tenho nada. E aí deve ter muita gente que tem um monte de coisa e tal, e não sei o quê. Mas também deu certo. Eu não tinha nenhum, nenhum título, mas as pessoas que estavam atrás de mim, né? Também não tinham. Então eu continuei na mesma posição que eu tava. E aí... Quando foi em dezembro, realmente saiu né, o resultado definitivo e deu tudo certo, passei E aí, assim, o que eu falo muito é que eu, eu, eu tenho muita facilidade em, em aprender e em estudar Desde sempre, desde o ensino fundamental, sempre gostei muito de estudar Então, para mim, nunca foi sacrifício estudar É claro que estudar para concurso é completamente diferente de você estudar na faculdade, né? Você precisa de mais disciplina, você precisa se organizar melhor Ali as coisas na faculdade, de certa forma, as coisas estão ali de mão beijadas pra você, né? Tem alguém ali dando aula, tem alguém dando um cronograma e dizendo que gente tem que estudar ou não No concurso é muito você e você E aí é algo que o Psicologia Nova me ajudou muito, né? Porque antes é, eu já fazia essa coisa de verticalizar o edital, de ver os assuntos que tinha que estudar e tudo mas eu ficava, de certa forma, perdida por não saber por onde começar. Mesmo caçando nessas estratégias de vou começar com os conteúdos que eu tenho mais dificuldade, é, vou ver o, o que é assunto que mais cai, né? Eu fiz esse estudo da banca, né? Eu vi, peraí, o que, é que a banca mais gosta de cobrar, Como que é? qual o tipo de questão que a banca coloca. Eu fiz isso, mas eu ficava muito assim, será que eu estou estudando certo? Será que está sendo suficiente? E aí o Psicologia Nova me ajudou muito nesse sentido, de, de ver o progresso Porque conforme eu vou assistindo as aulas, eu vou vendo o quanto eu já estudei Conforme eu vou, vendo, eu vou lendo os PDFs, eu vejo né, o quanto eu já avancei Então me ajudou muito nesse sentido, de realmente De organizar ainda mais esses estudos e de ver progresso né? Porque quando é, eu tava sem o material do Psicologia Nova, eu tinha muito material mas eu não via o quanto que eu tava vendo esse material, o quanto eu tava tendo acesso a esse material. E simplesmente ali de ver a plataforma do Psicologia Nova, eu já conseguia ver avanços. Então eu ia conseguindo como se fosse bater metas. Eu acho que a minha fala é muito pra estudantes ainda, né, e para recém-formados, porque foi assim que eu passei do concurso, né? E eu, às vezes, eu antes, eu me perguntava muito se era possível, porque eu realmente, antes de fazer o concurso, eu imaginava que não. Eu sempre ficava muito nessa insegurança de, ah, é, tem gente que tá estudando há anos, tem gente que tem pós, tem mestrado, tem isso, tem aquilo, e eu acabei de me formar e tal. E aí o que eu falo, o que eu deixo muito para quem é estudante ainda e que já pensa em fazer concurso, fazer residência, é aproveite as oportunidades que você tem de estudar ainda durante a graduação. né? Então, por exemplo, eu fiz monitoria de saúde pública e psicologia hospitalar, porque além de gostar é, dessas disciplinas, eu sabia que elas iriam cair em qualquer concurso da área da saúde que eu fosse fazer, essas disciplinas iriam me ajudar Então eu fiz essas disciplinas, eu cursei essas disciplinas Assim, da melhor forma possível, da melhor forma que eu consegui E, de certa forma, as refis como monitora Então, eu, ainda, ainda que eu nem estivesse estudando propriamente para o concurso Eu já estava porque eu estava é, revendo essas disciplinas, revendo esses conteúdos. Ah, é muito disso, de aproveitar ainda durante a graduação para fazer realmente esses estudos, para ver material, para ver os principais autores. Essa coisa de estudar a banca, eu acho que é muito importante, apesar de que no meu concurso não foi, porque a prova do IJF foi completamente diferente de, de todas as outras provas que a banca IMPAR tinha feito, né? Foi realmente muito diferente. Tanto que eu fiquei, poxa vida, teve coisas que eu estudei porque a banca costumava cobrar muito. E passou, foi longe, realmente não foi cobrado, né? E aí, assim, também dizer que não tem, não tem ambiente perfeito, não tem momento perfeito. Aqui em casa, a gente, né, a minha família, de modo geral, a gente costuma falar muito alto, a gente costuma estar tá muito próximo, a gente entra no quarto do outro. Assim, do nada, sem bater, a gente, entre a gente é muito assim E aí foi algo que eu tive que me adaptar também, né? Tanto eu tive que me adaptar no sentido de, às vezes, ter que, que estudar realmente com barulho de TV com barulho de criança, né? Porque aqui em casa nós somos cinco adultos e uma criança com menos de dois anos, né? Que é meu sobrinho, inclusive várias vezes que eu tava aqui estudando ele tava batendo na porta, chamando por mim e aí eu tinha que me adaptar a isso, né, de alguma forma Eu tinha que me adaptar a estudar mesmo com barulho Assim como também eu tive que aprender a impor limites, né A chegar e dizer pai, mãe, fulano, por favor, tô estudando Fala mais baixo, diminui o volume da TV Mas dizer que tem ambiente perfeito não tem Até um dia desse eu não tinha uma mesa de estudo, provavelmente dito Eu estudava na cama, eu estudava na mesa de jantar então não adianta esperar o um momento perfeito e eu por um tempo eu fiz isso né no IJF, no, no concurso do IJF Eu fiquei esperando realmente estar inscrita pra começar a estudar Deu certo? Deu certo Mas assim, eu poderia ter tido um rendimento muito melhor Eu poderia ter ficado menos ansiosa se eu realmente tivesse começado a estudar antes Ao invés de esperar o um momento perfeito, né? Ah, sou estudante, o concurso não vai, não vai chamar agora e tal Não vou fazer o concurso agora não Faça, se você tem interesse na área, faça Nem que seja pela experiência, mais faça E também tudo pode mudar Eu mesma, quando saiu o edital do IJF Eu tinha esse pensamento de Ah, quando, quando começarem a chamar eu nem vou estar formada E aí veio uma pandemia e mudou tudo Mudou todo o contexto, né? Assim como também outra dica É muito no sentido de ficar muito ligado em tudo que acontece né Nas notícias, em tudo relacionado àquele concurso eu falo isso, inclusive, porque é, o IJF me demandou muita energia, né? Com esse erro que teve né? No, no resultado, com essa coisa de ah, é pra sair o resultado tal dia e não saía, então eu ficava muito ligada naquilo. Tanto que eu fiquei tão ligada nele que eu acabei esquecendo dos outros concursos que eu tinha feito, né? Os, os dois concursos que eu havia feito só pela experiência, mas assim, no, no Ministério Público, eu fui para a lista e aí acabou que eu fui convocada para fazer a avaliação biopsicossocial E eu não fui simplesmente porque eu não vi, eu não vi essa convocação de verdade E eu não vi porque eu não estava acompanhando Não, não tô preocupada com isso porque realmente o meu foco é o IJF eu é a área que eu gosto, eu fiz o concurso do Ministério Público muito pela experiência mesmo E aí se eu quisesse, eu perdi uma oportunidade porque eu não tava antenada E aí assim, às vezes de uma hora para outra entra um aditivo no edital Reabre inscrição, fecha inscrição, acontece isso, acontece aquilo Se você não estiver realmente muito ligada, você perde Os prazos são muito curtos, esses prazos para fazer recurso é muito curto Então você realmente precisa estar tá ali antenado mesmo E aí além disso é, além dessa coisa de, acho que, de não esperar o momento perfeito, é, de realmente, se você tem desejo, ir lá e tentar fazer, se organizar, algo que para mim foi muito importante, principalmente nesse ano de 2020, é entender que tem altos e baixos. Nesse momento, inclusive, que eu tô gravando o vídeo, eu diria que eu tô no momento baixo em relação aos estudos, né? Eu tô inscrita em um outro concurso né, de uma prefeitura daqui do Ceará, eu tô aguardando o concurso da Funsaúde, né, que tem tudo pra ser um grande concurso, abrir muitas vagas. Eu não tô estudando porque eu realmente tô em outro momento, não tô conseguindo estudar. E eu passei por isso também na preparação do IJF. Teve momentos, teve semanas que eu realmente não conseguia estudar, não conseguia porque tava com a cabeça no PCC, porque tava com a cabeça em outra coisa, porque achava que não ia dar tempo, porque tinha outras preocupações... E assim, acontece, né, como eu disse, não tem momento perfeito e vão ter altos, vão ter baixos, assim como as duas semanas que antecederam o concurso, eu maratonei dia e noite estudando, tem semanas como as que eu tô vivendo Nesse último mês Que eu não tô conseguindo estudar nada E aí assim, a gente tem que saber também Reconhecer isso, reconhecer que Nem sempre vai dar tudo certo Nem sempre vai ser o melhor Mas que a gente de alguma forma Se não é por motivação Que seja por disciplina E que realmente comece, né que Nem que seja aos poucos, né Pro... Pro para a residência, eu comecei muito assim, eu fui muito devagarzinho, fui muito no meu tempo é, E aos poucos eu fui ganhando ritmo de estudo, eu fui vendo técnicas de estudo é, Fui realmente assim, tentando ver o que que, o que que eu ia me adaptando melhor, o que que eu sentia que fazia mais efeito, né No começo eu tinha muita dificuldade para estudar questões, depois eu fui melhorando, fui acostumando mais. O que eu deixo muito é, principalmente para quem ainda é estudante, aproveite esse período da graduação para realmente fazer as disciplinas de verdade, né, não fazer as disciplinas para passar na faculdade, mas realmente para absorver aquele conteúdo e não deixe de fazer concurso porque ah, ainda não me formei. Comece a fazer, nem que seja pela experiência, para ver o quanto você já sabe, para ver quais assuntos você tem mais dificuldade, e aí, aos poucos, realmente ir entrando nesse mundo, né? E aí, assim, alguns momentos parece realmente algo muito distante, parece algo muito difícil, parece que é algo que a gente não vai dar conta. Mas, assim, desistir não vai fazer com que a gente chegue lá, né? Então é realmente focar naquilo, se organizar. Algumas coisas que eu fiz que me ajudou muito foi é, as videoaulas da, do... Do Psicologia Nova me ajudaram demais Realmente, assim, eu não precisei de, de conteúdo a mais Sabe? Só o Psicologia Nova já me ajudou E aí, só os materiais, né? E é um material que fica também Porque acaba sendo um curso muito completo Que... É, e os PDFs ficam Você fica com aquele PDF que vai servir para outros estudos Tanto é que, assim, eu não, eu não tinha o preparatório do concurso do IJF. Eu tinha um preparatório de residência do Psicologia Nova. E foi com esse material né, que eu estudei e que me serviu para o concurso do IJF. Então, assim, é realmente questão de organização. E é tão completo esse material que, assim, a prova é essa, eu não tinha o concurso, o preparatório para o JF, mas ainda com preparatório que eu tinha, é claro que era um preparatório que era parecido, no sentido de que os conteúdos da, da, das duas provas eram parecidos, né, era tudo área da saúde, área hospitalar, então isso me ajudou muito, os PDFs eu tenho até aqui, que vai me servir para esses outros concursos que eu pretendo fazer ainda, né, então, é um investimento que vale muito a pena. E aí sem falar também que assim, é, é toda a energia mesmo que a galera do Psicologia Nova manda, né? É após a prova, teve correção, a gente discutiu a prova, a gente viu o que, que é possível de anulação, o que, que não é, como é que a gente... E aí, Alisson, como é que a gente faz recurso, ajuda aqui, toda aquela torcida, realmente é aquele apoio, né? E acho que isso foi muito importante. Até mesmo nesse sentido de motivar, porque tem disso que você realmente não quer estudar. E nesse estudo sozinho é mais difícil. E por mais que assim, ah, mas é só um preparatório, o professor não tá ali com você. Mas você já tem ali uma presença, você já, já identifica como... Pera aí, eu preciso ver aquilo, eu preciso estudar aquilo, né? Então ajudou muito, ajudou bastante, sem sombra de dúvidas. Foi um norte muito bom para mim, para que eu realmente conseguisse... É estudar, fazer cronograma e realmente ver as minhas metas, né? Fiquei muito feliz com o resultado, muito feliz mesmo. Por algum momento eu, eu pensei que não fosse possível, né? Por estar tá me formando ainda e tal, mas deu tudo certo. É, pretendo fazer outros concursos também, é, até pelo. Pra não perder esse ritmo, né? Não perder esse ritmo de estudo, de, de, de dedicação a concursos E aí aproveitar pra dizer que eu tô com o Insta, bora psir que aí é muito nesse sentido, né? De compartilhar essas dicas de estudo, essa trajetória com concursos, com a graduação, com as experiências Em breve sendo convocada para o IJF, né? Compartilhar um pouquinho dessa rotina da, da psicologia hospitalar, né? No hospital de grande porte, como é o IJF E agradecer ao Psicologia Nova por todo o apoio, por, por, por tudo isso, né? Por essa conquista que eu sei que foi mérito meu Mas eu sei que teve ali o dedinho Que teve o empenho ali dos professores De psicologia nova, né E aí acho que é isso, não há momento perfeito Para estudar não há ambiente perfeito Mas o negócio é realmente não desistir, né? Parece muito clichê dizer isso, né? Ah, não desista e tal, não sei o quê Mas é isso Se desistir, você não chega até lá, né? É realmente persistir E aí dar realmente o seu melhor Se organizar Que no final dá tudo certo